Então, FALA GALERA Craft Seed! Bom, dessa vez eu perdi a conta, eu não sei qual episódio é esse Talvez seja o 23 Mas eu tenho, quase... eu acho que eu perdi a conta Mas pelo que eu tô contando aqui, ó, 21, 22, 23, isso deve ser o 23 Então, é ah, Caraca, velho, eu tô gravando em seguida dos episódios, ou seja, eu tô... tô loucaço, tô frenético Então, é, esse episódio aqui foi bem, tipo, meio que esclarecedor uma parte porque deu pra entender melhor sobre o que que é o All rider, o que que aconteceu, qual que é o, o que que é o projeto All rider e deu pra entender bem, bem mais ou menos né, eu não sei se vai explicar mais porque se explicar só até aí eu entendi tudo se não explico, se explicar mais alguma coisa então deu pra entender bem até agora eu levei um susto do caramba com um retroprojetor digamos exato e é, fiquem com o episódio o jogo me lembrou de fazer uma, de uma coisa que vocês vão ver que o, a, o próprio jogo sabe que tem que fazer isso. Que é exatamente o... Lembrando de novo, de, se você quiser conteúdos extras, no meu, can, no meu Instagram tem lá eu aviso todo eu aviso quando sai vídeo novo. E tem várias coisas legais também pra vocês verem. Então dá uma passada lá no meu Instagram, é nóis. Tá aqui na descrição, tá? Sempre. Nossa, não falei nos outros vídeos que o Instagram tá na descrição. Ah, é só vocês olharem. Então tá. É. É isso. Valeu, falou e foi. Tchau. OK. Ah, eu já tá com câmera. Tô gravando este vídeo no mesmo dia dos dois episódios anteriores, ok? Eita caraca. Bora lá. Essa parte precisa de machado. Aqui é alguém? Não, não dá nem de clicar. Tá. Hall de recreação. Recreation hall. Ah, é pra cá. Então é pra cá o, pra cá é a coisa certa. A direção certa é pra cá, porque o Recreation Hall é onde eu tenho que ir. E é aqui. Então eu vou vir pra cá. Library. Pô, o lugar que eu mais queria ir no lugar de. Uh, library. Uh, Tô aqui tocando piano. Nossa, aqui, velho. Ué, será que é pra lá mesmo, velho? Quero dizer que é no Recreation Hall, mas aqui tá parecendo mais... Tá parecendo que aqui é mais fácil de continuar com aqui do que é pra lá. Eu vou pra lá, pera aí. A ah, 210. Putz, eu tô muito indeciso, velho. Até o sangue indica que é pra cá. Que vai dar de abrir não? Acho que não. Eu disse, mano. Ok. Esse aqui não é o hall que eu caí lá no começo do jogo? É, né? Ó. É, foi que eu caí no começo do jogo. Eu caí da janela, acho que desse aqui. Deixa eu ver. Deve ter caco de vida ah, Ali, ó. Acho que foi ali. Acho que o cruzaco pegou aqui e jogou. É. Tá. É, tem aqui, né? Onde então, tá tocando pianinho. Ok. Tem batteria aqui não. Toma uma série aqui. Nossa, onde é que eu tô, velho? Tem uma escada e uma porta. Eu acho que a escada é o lugar certo. Por que, que eu posso me esconder aqui? Por que, que vai me seguir, velho? Eu acho que o lugar certo. Outro lugar para se esconder, ok. Alguma coisa vai me seguir. Chris Walker provavelmente, né? Porque o que mais seria? Aparentemente os. os vem pro foot já estão todos meu amiguinho. Então eles eu acho que não são. Não tem uma petaria aqui dentro? Não. Nem aqui? Não. Como é que... Ah, tá pela beirada. Beirada. Ó, tá dando umas lagadas ainda. Eu não sei porquê. Eu não mexi em gráfico nem nada. Então eu não faço ideia do porquê que tá lagando. Mas tá, tá dando umas lagadas. Não acho que seja culpa do jogo, não. Acho que o jogo deve estar rodando de boas. Acho que é o meu PC que está dando umas lagadas mesmo. Nossa, não dá pra me abrir nem pra quem. Tá. Temos essas duas portas que não dá pra abrir, né? Exato. Nossa, que raiva esse barulho, velho. Leva o susto toda hora, toda vez. Não me acostumei ainda. Tô chegando mais perto da moto. Oi! Não, continua tocando! Tava legal! É um pouquinho! Ah, velho, tava bonitinha a música, eu gostei dele tocando, ele toca bem. O mouse parece que tá sensível. Puts! não tô gostando desse lugar, velho. já, caraca nossa, foi muito rápido ah, ele tava ali ó. deixa eu recarregar antes deixa eu continuar eu sei que o Ergler ter esperado mais um pouco Vamos tocar? Não, não sei tocar. Tá, mas eu alguma coisa. Não dá pra passar. Como é que, é que ele segura aqui então? Quer dizer que o louco passa por aqui e eu não. Ai! Ai! Exit interview recorded December ah, ele disse que era pra mim ver, né? em Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866 there was no alteration to the footage at all, no trickery? In June of 1943 you recorded three instances of spontaneous. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. The autopsies revealed. Can you explain why the autopsis so could not be produced in the United States? my theories, my homeland in those years, it's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English birds are insufficient, more than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things saying the experiment needed... A proximity to death. To overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Acabou? Ah, então o projeto Wall Rider era pra isso. O projeto Wallrider era pra trazer o Wall Rider pra cá. Eu achava que era um, um projeto de.. De pacientes mesmo. Caraca, velho. Tudo vai. Agora tudo tá fazendo sentido. Ok. A entrevista de saída de Wernick. A voz de homem Tô zoando. Hum. A voz desse homem parece a do irmão anêmico do Dr. Estranho. É uma gravação. Irmão anêmico do Dr. Estranho, como assim? É uma gravação de áudio de 25 anos, uma entrevista com esse Dr. Wernick. Los Alamos significa trabalho do governo. Wernick fala sobre sangramento espontâneo, tumores, reações psicossomáticas em pessoas muito perturbadas. Parece estar entre a ciência e mística nazista. Ok. Só um sujeito de. Te... Tá difícil? Só um sujeito teste que tivesse testemunhado o horror suficiente seria capaz de ativar o motor. O motor morfogênico. O motor. O filme que eles estão projetando fica na minha cabeça como uma música que você não para de cantar. Eu pisco e vejo testes de horror rorxachos. Que parecem enxames de insetos e feridas de cirurgia infectadas. Os pacientes falam sobre usar o um motor para invocar o Rider. É o zumbido que ouço nos meus ossos. Ok. Aparentemente, o Miles está louco, como eu já disse há alguns episódios atrás, é. Caramba. Provavelmente foi o cara que tava tocando piano, que li pro conjuntor. Eu acho que vai estar tá muito ruim se eu vir aqui, velho. Ah, não. Não dá nada. Ah, tá. preciso esconder. É, vai vir alguém atrás de mim, tipo, de certeza... Mais corredor, mano. You have to find Ernaqui. Only. Ok. Ixi, o cara vai vir atrás de mim aqui mesmo, velho. Vai ser o Chris Walker. Ah tá, aqui a outra porta. A Outra porta dela aqui. Ok, barulho de água. Essa porta não abre. As portas aqui abrem, eu já sei qual que são. Mas eu abro, tento abrir todas por garantia. Ai! Nossa Senhora! Nossa Não tá de nada. Document. Ok. 10 minutos. Fascistis Necrosantis. Ok. De d.brunton arroba corp .us.com para g. Williard, arroba, Corp, ponto US, ponto Assunto: re. Bactérias devoram pele? Ah, lave as mãos regularmente. É uma dica. Olha, até o jogo sabe que você tem que fazer isso, mano. Lave as mãos regularmente. Moleque, valeu o jogo. Ó, valeu mesmo. Você ajudou bastante. E eu não tô nem zoando, ok? Era para se zoar, mas não é. Lave as mãos regularmente. Isso, em 19 de setembro de 2013 Às 4 h da manhã Grant G.Willard MercovCorp.us.com Escreveu Facilities Necrosando Hã? Sério? Estou fora? Que? Não entendi nada Tirando o lado e as mãos regularmente Ai meus olhos Eu esqueci disso E eu